Galera, capa capa, este vídeo já foi gravado em 2020, mas não consegui postar. Por isso, depois de dois anos decidi editar e postar aqui, para ver o vídeo sem edição Baster no canal Paulinho Live. Vai, peraí, põe as umas, umas mãos nas orelhas. Porque, Porque sim? Que tem, que tem que ficar com a mão na orelha? Qual super-herói é um morcego? Vai. Batman, Bala, aí. 1 a 0. Eu ia falar. 1 x 0 paga! 1x0, Pagas. Põe ah, uma orelha, vai, vai. vai tem que saber. Qual é o mascote do Planalto? Eu... Saco! 2x0. Ah, <risos> <de> jo... <risos> tu Não, tem que, que ser mais vai. rápido. Tá, eu vamos lá. Fale um jogo que começa com a letra M. Miles vale, Gwen. Eu ia clicar. 3x0, Pagas. Tu tem que ser mais rápido. Ra... Solta pelas mãos. Mais pra trás, Agatha. Solta pelas mãos. Teia! Ah, meu Deus! Ah, é primeiro! Ah, a Agatha foi primeiro! Não, eu falei primeiro! Não, mas ela bateu. Tem, mas que ser quem, tem que ser quem bate primeiro. Tá, vamos lá. Outro. Tá. Qual deles? Qual? Qual? Qual? Tá. Qual? Ixi. Qual é o nome Do animal Que Acabou de De berrar Toma! Não, não. Oh, mas vai! É, é, Qual é o animal que acabou de berrar não sei, O sorriso O sorriso Acabou de berrar tá. Mas ele não berrou agora Vamos lá. Quais são as cores que o céu pode ficar? Vai. Vermelho, azul. Errou, vermelho. O céu fica vermelho. Laranja. Vai, tonto. Tu... É, varane... Vai. <risos> Eclipse. Preto e azul. Verde e azul. Aí, ganhou. Uma... É Eclipse. Não, o céu Aranha. é vermelho. Aí a 3 a 1 vaga, Vamos lá. A tá com uh, Quantas letras tem no nome Tomás? <risos> Fica mais para trás, Agatha. Não vai ficar com a mão muito perto. Quando souber, bate no, bate no negócio. 6. É com a todo o teu nome? Então é seis. Ele, é, ele, é, ele tem H. É. T-H-O, 3. Mas... Mais três, seis. Acertou? Assim, oh, Nossa, tá buscando, hein? Eu <risos> uh... Qual dos dois jogadores dessa competição usa óculos? Eu! Thomas! Ih, agora não sei quem vai ser primeiro. Eu! Tá, 4x3. Quatro, 4x3, três, quatro, três. Quatro, três. vamos lá. Não, 5 x Qual dos dois. Não, vou. De... <risos> Qual dos três desta. Desta competição. Ahn. Uh... Tá usando uma camiseta Preta. Falinho! Falinho, não falei que ela? Agatha, cicatriz. Ah, se Quem? Ó, presta atenção Thomas, fica a mão para cima, se ficar aí vai demorar mais. Agatha, escora as costas aqui atrás. Isso Quem está fazendo a janta? Meu Thomas! Cara. Voltou do Leandro. Vai, Divinicado. responde. Acertou. Vamos lá. 5x4 para Agatha. Vamos lá. 6x4. 6x4 para agarrar o meu lugar. Quantas letras tem na palavra Liquidificador? Robux! Quantas? Mas tem 10 segundos pra, pra falar. Seis! Não, ele já bateu. Não, peraí, tem que contar tudo de novo. 10. 9. 7. 6. 6. 6. Eu tinha falado, né? Porque tu. Nem prestei atenção em tudo. mas ele acertou. É que ele bateu. Tu não pode responder se ele bateu ah. primeiro, entendeu? Tá, 6x5 pra a Agatha, né? Vamos lá. É até quem chegar em 10 primeiro ganha. Ah, muito Qual o nome que tá escrito na minha... Meu moletom! Ah, é Ah, eu já... Vai, Agatha. O que está escrito? Ah, sim. Errou. Eu vou aqui. Eu Tá afirmando? Não, Não. Tá. A Errou a tua vez, Thomas. O que está que escrito no meu moledão? Afu fui esportes. Acertou. Ah, ah, não <risos> vi. Vai, vamos lá. 6x6. Seis a seis. Toma, Toma, Toma, eu estou meu lugar. <risos> Qual é o nome da pessoa que namora comigo? Grêmio! Acertou. <risos> tá, vamos lá. Tá, agora eu vou falar conta mais. É. <risos> Qual é o nome do jogo que o Ian tá jogando? Fucionite! 7x7! Então, então, não, <risos> não. não, mas é que tu errou primeiro eu ele. É Quando tu bate e erra, daí passa <risos> vez pra ele. 7x7! 7x7! 7x7! 7x7, 7x7! Tá. Vamos ver. Uh... Quantos dedos tem Um ser humano normal? Cinco. Errou <risos> Tu, Thomas 10 Errou também Dez. <risos> Errou também agora, ver. Quantos dedos tem no ser humano normal? <risos> tem 10 segundos pra responder 40 Não, errou tu Quanto Errou Quanto é, Quantos dedos tem no corpo humano? É a tua vez. A tá bom. Vai, 10 segundos. 10. 9. 8. Sete, 7, 6. 40. 5, 40? 40, 40 tem uma acertou não sei o Vai, Agatha. Tá não, tu. mais dedo. 20. 20, dedo. 20 a Agatha acertou. Tá tem 10 nas mãos e 10 nos pés. <risos> <Eu> foi <falei 40. risos> A pessoa é uma o Tá, vamos lá. Eu, eu tava confundindo um falando uh, 10 mais 20. Tá. Porque... Ah, vamos lá. Qual é o nome do meu irmão? Pai, Não sei. Sei. Sabe, Robertinho. sei. Vai, vai. Vai Robertinho. Vai Robertinho. <risos> Qual é a cor da camiseta? Quais são as cores da camiseta do Grêmio? 10: Branco nove. e preto. Acertou, miserável. Ah, 8 a 8. Quais então. são as cores da camisa do Inter? Vermelho e uh, preto. Errou! Não, vermelho e branco. Acertou, miserável. Ó, 9 a 8 pro, to pro tomo. Se ele acertar, ele ganha. Tu é tá obrigado a acertar. Ah, foi, Vamos lá. Ó. Quantos postes de luz tem na Assis Brasil? Não sei. Não sei. Tá, não errou. Errado. Vamos lá. Quantos fios de cabelo tem na cabeça do Ricardo? sei Céu. Céu. Céu. Céu. Céu. Céu. Lembrando, lembrando, lembrando, Qual é o nome da bebida Preta? Tá, aqui, primeiro, pode Que vocês tomam aqui nessa casa? Não, tem outra bebida, Eu pensei em Não vai responder, era a vez dele. Vai de novo. Tá, vamos lá. Ah, quantos gatos tem no pátio inteiro? Só depois que souber, bate para responder. Quais são os nomes deles? Derek, Lulu, uh, Kiuca, Pudim, uh, Pipoca, Tifa, Leona, Leona e Soraça. Tá certo? Acertou, miserável! <risos> 9, 9 a 9! Quem acertar agora vai ganhar, tá? Ah, não, não, não. Vou Ó, Quantas gotas de sangue tem no corpo de cada um de vocês? Eu ia pesquisar o mesmo. Tá errado, errado, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pensar numa boa. Do A do é bem boa. Qual é o nome e o sobrenome do vô de vocês por parte do teu pai e da tua mãe, no caso? Não <risos> sei. Qual é o nome dele? Zé. <risos> não é Zé o nome do vô. Não é Zé. <risos> é vô. <você. risos> é José. <você. risos> é José. Você. <risos> você. <risos> vocês não sabem o nome do vô de vocês. <risos> vocês nunca me dizem. José. <risos> Rodrigues Rodrigo da Rosa. Gente. Ah, não vale. Ah não, não valeu essa aí, não valeu? Não ganhou. Então, 8 a 8 a é... 1. Vamos lá. Vai? 8 a 2. Vai, então vou... é esse, Qual é o nome completo do pai de vocês? Ricardo Oliveira. Os dois falaram juntos. Vai eu, vamos lá. Evandro Lacroso não. Qual é o nome de Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira. Toma, você venceu, velho. Ganhou um caderno vermelho da sorte. Da tua mãe, que não pode estragar. <risos> <risos> não pode jogar longe.